Olá pessoal, meu nome é Rafael Gomes, também conhecido como Gomex. Eu estou aqui no Diário da Mentoria, que é o vídeo que a gente fala um pouco do que passou na mentoria, do que está acontecendo e um pouco do plano um pouco para frente. Então na última semana, no último encontro que a gente teve, foi muito especial porque a gente teve um marco muito interessante. A gente percebeu que a gente entregou um valor super importante para o Dados Aberto Feira de Santana e que agora a gente está no novo nível. Esse novo nível, como eu já expliquei em outros vídeos, a gente está subindo a plataforma de... De observabilidade, que a gente vai subir a Cloud do Zero, mas não só isso, a gente está com foco muito mais, muito mais específico em ser um time de plataforma de infraestrutura entregando um produto para o time de desenvolvimento. Então a gente está focando muito nisso. Por conta disso, o que, é que a gente vai fazer? A gente percebeu que, com o passar do tempo, a demanda de Kubernetes, de orquestração em geral, né? E aí o Kubernetes, com o nome mais importante nesse caso, estava Fava muito forte, as pessoas queriam muito aprender isso, então agora a gente vai subir um, um cluster Kubernetes, né, que esse cluster Kubernetes vai ser mantido por a gente, a gente vai subir ele do zero, não vai usar Manager, a gente vai subir o nosso próprio, para a gente ter toda a experiência nisso, os plugins e tudo mais, você assim, botar a mão na graxa mesmo, tá? Então a gente vai subir um cluster Kubernetes e também, possivelmente, a gente vai subir logo em seguida um cluster, um cluster Nomad, esse que nômade, a gente vai subir também para experimentar, né? Experimentar um, experimentar outro. A gente vai fazer deploy nos dois, possivelmente. A gente vai ver, né? Basicamente, o foco aqui é a gente aprender e entregar valor para os projetos que a gente participa, tá? Então, basicamente, o que a gente tem agora em nossa mão é o que que está rolando. Já está fazendo, inclusive, essa semana. Já tem gente se encontrando para falar de Kubernetes e para falar de nômade também. Então, se você não entrou ainda corre aqui, ó. entra aqui embaixo, no link que está aqui embaixo, procura o canal do Discord, entra lá, segue o Guia Rápido, que é um canalzinho que tem lá, explicando como é que fazer, se apresenta e cola, porque já vai rolar encontros sobre Nômade e sobre Kubernetes. Mão na massa, pessoal, já pensando em fazer código para entregar, para a gente montar nossa plataforma. Não perde, está muito legal, assim, de novo. Quem ainda não entrou, entra, porque a gente está passando por um momento muito interessante. E quem participar desse momento, vai aprender bastante, tá? A gente está aqui, de novo, reforçando. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber a notificação. Dá o like aqui para ajudar a divulgação. Pega esse link também, divulga para a galera, para saber o que está rolando, tá? E lembrar uma coisa muito importante também, que é... Essa mentoria não é paga, não pretende ser paga em momento nenhum, tá? É uma mentoria de trabalhador para trabalhador. São várias pessoas se ajudando... Puramente prática, com foco e mão na massa. Cola lá, se você ainda não participa, vamos lá, hein? Nos vemos no próximo encontro.